Pois pessoal, sejam bem-vindos vou... a mais um. Pois... <risos> tá. Já pois... tens aí para meter bloopers. <risos> já tens bloopers para meter. Que bloopers? É tipo. Uh, fails. Ah, ok. Yeah. <risos> Faz sentido, já. Yeah. Pois... Yeah. pois pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal de Valorador. acho que mais um vídeo e hoje outro vídeo. E hoje outro vídeo. <risos> Hoje outro vídeo de Rocket <risos> Hoje outro vídeo de Rocket e hoje com um diamante dizem oi... E... rampa Bom dia, boa tarde, boa noite É o rampa daquele gajo que fez logo... O... Opa, Gangnam Style, o rampo sim dizem <risos> oi Hoje mano, vamos fazer um x1 com diamante Bem, não vamos fazer não, já estamos a fazer um x1 com diamante Deixa, pessoal deixe o seu belo do like E se inscreva no canal porque eu vou tomar um pau aqui velho Não goze com o meu cabelo também porque... Eu sei que estou tudo Ah mas estou com o over Pelo menos não estou com aquele cabelo em cima dos fones de tortura velho Acontece, acontece Não te preocupes Eu sei que acontece, eu sei que acontece Ah foi uui que Queeeeee Ah lembrando eu sou ouro Nem né? Tal, bola Eu era platina só que desci Mas foi só no solo Porque tipo Pera aí, eu só deixei no sol porque eu já estava no na dupla, porque eu nunca jogo dupla, tá? ou caralho, eu quase mandei uma bola no ano. Olha, e essa, essa bola trollou me um bocado. <risos> trollou me não. trollou -me, me um bocado é a minha. Não! Unbelievable, <risos> que Eu parece que estou a, a dar um bocado de show-off, por isso é melhor ter cuidado com isso. Que é isso, show-off? Que... Está a... que... é, a... é, a... é quando estás a mostrar demais e depois acontece -te... não posso dizer o nome porque senão o <risos> teu vídeo ainda pode levar no um straxite por não ser family friendly e não, vai para caraças. Eu vou meter um golfinho, uma voz de golfinho. Vou meter uma voz de ah. golfinho. Assim. Vou se calhar corto. É para me meter meme e depois vais ter que mostrar isto. É. Maltinho! Não, não, não! peraí, vocês estão a ver o quê velho? Pare. Não, não, não investiguem a minha pasta do YouTube. A pasta do YouTube não, a pasta do vídeo. Eu não sirvo para fazer piadas, sim. É verdade, eu já tenho isso. Espera espera, que piada, acabei de defender. Que piada, vou de modo tartaruga e lá, vou lá à baliza, queres ver? Ainda vou marcar. Pau. Ai, que barulhão de pesados, é. Parece olha olha é como é que eu fui. What the fuck? What the fuck melhor ai? maneira para ir à bola. dava para ver ali os buraquinhos. Porra, eu tenho aqui uns 1, 2, 3, 4 buraquinhos. Tu só tens dois. F. Pro. me hum, <risos> eu estava a fazer um City Flix. É, eu vou bater na troca. Oh pá, eu estava a eu... fazer uma City Flix. Olha lá o City Flix. É que a assim Serena é que se o é da bem. Uma City Flix se o é bem. Saiu... Saiu tão bem que a Serena Só faltava tocar na bola. bola. Só faltava tocar na a a bola. bola, exatamente. Por que é que aquele gajo está com meus parguetes aí? Não faz sentido. Oi, oi, oi. Errei? Isso, isso é gol. foi <risos> Mano. Tu a parar de fazer mocetes assim bo, bo, bo, Não, Olha mas lá. o que é que aquele chinês está a comer? Está tá a comer? Eu disse. Por que é que aquele chinês está a comer espargueta? Agora eu digo. É o ramen. O que é que o chinês está a comer? É ramen. É ramen. Ah, ah, ramen, de dizer, é, ramen. É. é ramen, pois é. Existe até, existe até um fucking filme com isso, só que eu esqueci-me qual é o nome. <risos> É que era uma gaja que queria, tá, queria só fazer Ramen e essas séries. Que... Ah, eu, eu uma vez vi um desenho animado Ai, que é dizia: um... Não! E é o pior é fake. que eu não toquei na bola! Mano, era. Eu tinha, eu tinha tocado na bola, só que não toquei ao mesmo tempo. Porque eu vi. Oh! Oh! A bola deu. Que deu as... Tipo, é tipo aquele modo do quadrado, né? A bola uma aqui casa vai para cima e tu não entendes nada. E como é que aquela bola foi para lá para cima? Tens de ser um cientista para entender. Se calhar não. Ok, quiseste-me desafiar. Não, não, não, não quero, não quero! Sai daqui! E que capeta velho que pintes! Aí a bola entrou, não entrou. na E eu mim. vou errar, vou errar. <risos> Foi. Sou muito bom a fazer voo. Espera eu estou a ganhar! Ah, não estou para já, já, Já estás a delirar um bocado, já estás a delirar um bocado. <risos> Outra na Pá, Olha, olha, olha, olha. Diminui os travões, já calma os cavalinhos. Olha aqui, olha aqui! Pai! Esse... Imagina, essa vai natural também! Não, essa foi natural, né? só que entrou depois! Pai, olha é, si olha que... Pelo menos a bola entrou, não é? Isso é o que importa! Conteúdo, pelo menos tu, tu deste-me um conteúdo de entretenimento! Opa! Ah, <risos> <risos> tipo um do nada eu fiquei, what the fuck, o que é que este gajo grita? Oh porra, mano, o meu jogo lagou, velho. Meu carro foi oh, para baixo! Sim. Meu carro foi para baixo! Mano, o meu jogo bugou, velho. Acho que tem que ver na gravação depois. O meu jogo bugou, velho. O carro meio que. ele saltou para baixo. O que é que está ali? Um dragão, é um rosa e um dragão. É para namorar, hein? É um dueling dragon. Ah, não faz sentido agora. Eu quero... eu Supostamente um são carro. dragões a batalhar, mas tu vês tudo menos batalhar. Iá, <risos> yeah, literalmente é, é o duelo dos dragões, os porcos que nem umas doninhas. Vou comer mais pipoquinhas. Iá, yeah. Iá, yeah. agora meti o mesmo do Iá. Não, ai porra, eu estava aqui a dar ver E forte Não, ah, ok, ok. Bom, acontece, acontece. A acontece que eu levo um fake do nada. E a puta foi tão Era correto. muito engraçado. É que a cada gol nós fazíamos um desafio, tipo comer ramen. Sendo que nós íamos é uma, uma coisa que tínhamos cá em casa. Come on, Sim. Olha, olha, olha, olha, o olha o Dartro. Olha o Dartro. É pá, eu por acaso, por acaso tenho nerf, mas podia não ter. Eu também podia não ter. Sim tinha, não façam isto em casa, porque isto é só para quem está a ver no Youtube que ninguém está a ver no Youtube que... Olha, isto é impróprio para cardíacos, o jogo que se está Para cardíacos? <a fazer. risos> é, foi literalmente o jogo do Porto ontem. Porto yeah. a mandar ali aos... 115 a marcar e as vendas a marcar aos centíquitos Eu só yeah. rezava e tipo gritava de felicidade porque tínhamos derrotado. É sim, eu sou bem fiquista, mas sinceramente foi uma grande vitória. Ah, é, yeah, foi bom. Puto, mas Também eu a... do... Olha, fica nas melhores equipas da jogos. Europa. Está lá Portugal a representar, o quê? Eu até estava a dizer, eu até estava a votar para as juventes na verdade Ah, fogo! O que diria <risos> que andei gol? Para depois, para depois eu mudar de ideias ideias né? Estou mentiroso, estou a brincar, estou a brincar. Estou a brincar. Ah, eu fui com o Porto, Portugal lá. aqui, mano, está no coração não. Portugal, não. Portuga Portugal está no coração Portugal tá no coração porque eu sou bem fiquista tá no coração eu sou. não eu sou técnico isto que gosta de uma merenda mista vou comer grande marisca dada uma marisca não marisca não marisca dada não mariscada Ai, caroças. Você... tu gostas de me ferrar ai ai cabeça entretenimento toma. Depois temos que fazer um segundo x1 para pelo menos dar 9 minutos de vi que é isso! Eu não mandei a bola para a minha, para a minha área, ah tá. Para a baliza era o foi porque mandei para a minha área, né? Opa! Alguém levou fake. Alguém levou fake? Foste tu! Ora mano, eu tenho que marcar, tipo, agora... Depois marcar nos é alguns, o, gol, é o, últimos é o go, segundos. É o gol de honra, é o gol de honra. Pois, vai ser o gol da honra, por tipo... Pode ser que eu marque, tipo, agora... E depois marque nos últimos 0 segundos. NÃO! Oh puto, eu já fui, tchau, tchau vida! Ei, aí, eu roubaste-me o busto, meu Não, pera, pera, pera, pera! Não, não deixei Oh, aqui. olha, não admirei! Vais para a segunda partida que eu já estou puto da vida! Tá, mano, eu estou puto, vamos para a segunda! <risos> Entretenimento! Não, não, não, pé, assim! Esse aqui tem Vamos buscar uma dupla, depois de outro dia, Jogamos aí um vídeo. Vamos aí um vídeo. Dupla com diamante! Opa. Desculpa ninguém estava a ver o portátil ali, hein? É um secreto. Ninguém quis saber do portátil, olha. Porquê é que eu estou a falar isto? Boa! Errei! Ainda ontem, ainda ontem estava a jogar com. com Com platinha. Com platinha. Com platinha! Com platinha. Com, platinha! com platina, estava a jogar com ele e, e o gajo estava a jogar bué bem Uhum eu o gajo ele disse-me assim, ah eu jogo mais para champ e tal, ah, não, não é mais para champ ah eu não jogo para plato, jogo um bocadinho tipo mais para cima. Vou, hum, vamos a ver isso então. Não, por acaso é sou... verdade que sofri, eu estive a sofrer um bocadinho, por acaso é verdade que sofrer um bocadinho. Eu sou ouro e nem jogo para plato, estás a ver? Eu sou assim. é verdade. É tipo champion não obviamente, porque tipo, sou grande champion então não dá para ser champion. Tô brincando! Eu sou... Porra mano, o gajo ficou tão calado. Não, só não sabia o que ia dizer. Ah, faz, sen faz sentido, faz sentido, faz sentido. Eu, eu, eu sei, eu sei, eu sei eu sei o teu sofrimento, meu pequeno crocodilo. Onde é que ias? Eu, eu ia para a minha baliza para, para ver um Spotify, um BTS, um BTS BTS. Ai, aqui, isto é um telefone a alguém que está a ligar para um telefone, ou é um, um helicóptero que está a passar aquela... Olha, queres que eu te dê uma asinha, a ver se tu, se tu acertas. Uma asinha? Eu quero uma asinha. Uma adivinha, sim. Ah tá, eu acho okay, que é Ok, ok. Então vá, quem não, é 25 de 25 tira, quantos ficam? Hã? Quem de 25 tira, quantos ficam? Quantas pessoas é que... Hã? Não entendi. 25. Não, é só números, ok? Quem de 25 tira, quantos ficam? 25, 25 24. Não, pera. Quê? 25. Nossa, eu não disse 25, eu disse 25. Cuidado com as rasteiras. Ah, 20... Já estou a ajudar demasiado. Ah, Vai, qual é que era a pergunta, só para entender? Quem de 25 tira, quantos ficam? Quem de 25 tira. Ah, fica 15, fica 15. Acertou! <risos> Agora me entendi! 20. Muito difícil, realmente. Realme, realmente foi bastante fácil quando tu disseste aquela coisa do 25. Eu estava a achar. Ai, ah, tu então é 20 menos 5. Deixa só eu ver. Tens eu eu a tá noção que eu não estou a jogar. Tens a que eu não estou a jogar, sério. Faz sentido porque, porque é que tá a... Não acredito que tu nasceste aí, Zé. Olha lá! Quantos boosts é que já me roubaste? 25. O Edito vai contarem quantos bulls é que eu já roubei. Perdão. Puta, eu quase defendi, velho. Olha-me essa patada. Olha aí, olha como eu sou perfil. Eu roubei todo o turbulso dali. Olha ali, tu Eu até Não, não te Quase te Imagina que eu defendia na linha. Houve uma defesa que eu não gravei, infelizmente. Tipo, a bola estava lá dentro, né? Eu cheguei no último segundo. Bateu a bola. Peraí, calma. Ah, defendi. A bola foi assim, bateu na trave. Não me essa a porra do gol. Não é o meu gol. É, por acaso, o meu gol pode. <risos> Tipo, a bola bateu no posto, bateu no outro, a bola ficou ali bem na linha na frente da baliza e eu tirei. Jesus, aquela foi a melhor defesa. Eu devia muito bem ter gravado, mano. Eu nem sei como é que eu não gravei. Sai daqui, Zé. Eu não te quero. Toma. Não, eu não te quero também a é marcar um gol na minha balirra. Da baliza. Que é isso, velho? Toma. Ah, ah, ai Veste ali a e foi ali meio ap apanhado. Quase não apanhavas. Meu querido, eu sou o Diego, sou o Diego tomador de golos, quase tomador de golos, porque que o pai está a comer frango? Ai. Olha, vai ser golo, ah se não fosses tu eu ia defender, não, olha aí, ganha defesa Zé, então, a bo... eu ia quase, se eu conseguir mano, se eu estivesse ali sem busto à frente da baliza, eu ia conseguir defender, eu ia tirar na linha só que tipo, eu já estava longe, já estava velho, já estava lento, as minhas costas já não iam... E carros. Ok, isto não era suposto ter acontecido. <risos> e eu tipo, é... Isto tá não a... era suposto ter acontecido. Eu era para ter dado fake, pensei que eu parei ali à frente da bola. <risos> Mas ok. Ai, tá. <risos> imagina, imagina que entra. Imagina que entra. Eu te dou a porra de fake, tu também dás? E eu vou ali chutar e a bola entro, imagina? Oh, não. Oh, <risos> não. Oh, não. Oh, não. e a bola já saiu Ai a yeah. bola <risos> <risos> te mandar ao posto mano Tinhas a bola, com... tinhas a baliza completamente aberta é, tipo, era, aquela... só em... era, só... era só em encostar dos... É aqueles poemas dos Sportinguistas Que a baliza aberta, mola na trave São os coxos de Alvalade só que eu não sou do Alvalade nem do Sporting então não que é isso buguei mano ah sim agora o vou... bogue é para tudo claro <risos> não é um bogue ok a minha cabeça é que não recebeu. direito tem direito a uma terceira partida tem direito a uma terceira partida só não vou fazer porque o vídeo vai ficar com uma hora não estou brincando porque estou com medo tô brincando. Uhum. não quero nada Olha que defesa super pro. Olha, tu não vais fazer os 7 gols? Nem penses, nem penses. Uh... Nem penses em marcar mais 3. What Eu... are you talking about? O que é que tu estás a falar? Se marcares mais 3 gols, que placa fica? Não, fica 1 um é a 7, é então é não conta. É verdade, Ficar é um verdade. Ficar 1 a 7 é não conta. Tanto se é 7 é. Até... Não teve piada. Caputa. Tá bom, agora vou-te marcar mais dois gols. Peraí, vai... que eu tenho isto aqui caputados! Capotes! Aiiiiiiii, alguém levou fake. Não, é que isto aqui estava no chão e eu não estava a conseguir controlar. Alguém levou se... o chapéu! Puta, isto ainda está aqui caputado! Ah, deixa eu ver, deixa, ver. Ah, deixa eu ver. Oi! Oi, oi! Mentiroso! Mentiroso! Tu não vais marcar o gol, senão tu és corno! E não certo, marcaste é mesmo. É não! <risos> Os dois dias. É, diecos, mas o que é que vai ser isto? <risos> Entraram, dois é que o quê? Entraram dois dias. Entraram dois diakes. Então pessoal, este foi o vídeo. Fizemos aqui uma partida contra o. Marvin, estou brincando, aqui uma partida com um gajo diamante, velho, se vocês querem que eu jogue tipo uma dupla com ele, digam aí nos comentários, velho, se não tiver ativado os comentários, vão lá no meu Instagram e perguntem lá, velho, eu nunca estou lá, mas quando eu estou no telefone, eu sempre vejo lá as mensagens, então, pessoal, deixe o vosso like, subscrevam se aqui no canal, se querem mais vídeos de Rocket League, Fortnite ou qualquer outro jogo, tchau, e fui, tchau, tchau. Sim, sim, tô. Qual é o teu, qual é...